Falta. Estamos aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui de Super Mario World E o que acontece, uh, no último vídeo nós derrotamos o boss, finalmente o primeiro boss E agora estamos aqui no, na segunda, digamos segundo mundo, não é o segundo mundo mesmo né Mas bora lá, eu estou aqui a jogar neste nível Aqui ainda trouxe o Yoshi. Ainda bem que ainda tem o Yoshi que eu gosto muito dele uh, e acabamos de apanhar ali uma capa. Bora. Uh, quero o checkpoint obviamente. NÃO! Aí tive que sacrificar o meu Yoshi para sobreviver. NÃO! Agora... Só oh, sério. Mas mais para frente deste nível vai ter o Yoshi, por isso não estou assim tão preocupado. Pelo menos é o que eu acho. Eu estou a ter problemas aqui um pouco no. no. aqui no Comando. Mas está a dar para. Uh, gravar. Bem. Perdi agora uma vida. Temos 20 vidas neste momento, malta. Ah, uh, E se quiserem também uma colaboração comigo e com o Timodem Comentem aí em baixo que apoio imenso uh, Se vocês quiserem né Vamos lá ver o que é que isto vai dar Claro se quiserem né Colaboração E já tinha dados Boa boa boa, boa. é só isto Bora, nice! Easy, easy, malta! Pronto! Entramos aqui, voltamos aqui, obviamente! Ah, oh, malta, ficamos sem! Espera, isto está! Boa! Não! Malta! A sério? Bora! Maltos acompanhem a playlist toda desde o primeiro episódio para perceberem tudo uh, Só vocês perceberem o que, é que está a acontecer vocês sabem bem Por onde é que eu passei o meu processo de lançamento de fase? Não sei dizer, pronto Então vejam aí a playlist toda vai estar aí um cardinho em cima, tá bom? E bora lá passar este nível se tiverem a gostar também muito da série, também comentem aí em baixo. Que apoiam imenso, tá bom? E aproveitem também para se inscreverem. Ah! Também tenho que vir para aqui. Pronto! Oh, nice, nice, nice! E inscrevam-se no canal do Timolican também. Porque também. Uh, apoiam o o Timolican e assim também sei se querem ou oh não que uh, façam uma colaboração de Mario com ele ou oh, Sony. E é só isso Ah, sério malta Vamos lá de novo, Here we go eu também estou a criar um canal de Youtube com o Tim Olican Que é o Pixel Players É um canal, canal Um canal De jogos antigos Este uh, jogo também Se calhar vai lá aparecer Este jogo provavelmente vai aparecer lá no Pixel Players Mas ainda estou a pensar se devo gravar um vídeo deste jogo também lá para o Pixel Players É que são jogos antigos yeah. Não vou, vou ainda. Tinha lá ai, ai, está perigoso, está perigoso. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Agora vou ter o Yoshi. Vou, vou, vou. Está a ajudar -me mesmo, está -me a ajudar. Malta apoia imenso o canal porque está -me a dar trabalho. Há muito tempo também não gravo vídeos e vocês sabem disso. Uh, Há muito tempo mesmo que não gravo vídeos. E eu voltei aqui com esta série de Mario. Então, apanhe o canal. Então, é o seguinte: vou pôr uma, uma meta de likes aqui. Por menos 10 likes. 10 likes. Eu não vou pedir mais. Eu sei que é pouco, mas. Eu sei que vocês conseguem também. E eu tinha montes de vidas e perdê-las todas. Malta, é a primeira vez que eu estou a ser muito, mas mesmo muito aqui no Mario. Ai, eu passo. Eu ando a perder o mas vamos ficar no jogo. Ora, sempre à frente. Voar, não, não deu. Bora, estou com muita atenção no jogo para não perder de novo. Ei, assim no cano. Mata. Espera, voltemos aqui. É um bug que dá para voltar a aparecer aqui as coisas das pessoas. Não, espera, bug de novo. Vamos de novo ao bug. Não, não nenhum que não vai aparecer de novo. Esperaí, é que eles estão a aparecer. Espero, venho mais longe, deixem-me ver se agora vai aparecer de novo Não, malta Estou por conta própria Yoshi, boa, boa, nice Gosto do Yoshi Malta, se vocês me perguntassem qual A uh, fase é que prefiro neste Mario Mario World Eu digo obviamente que é a primeira e essas fases todas Eu gosto muito dessas fases Malta. Tá, não é. Só vocês sabem que vou demorar mil anos. Malta é acabamos de passar. Uh, aquele nível em Time Life, nós passámos então, bora lá. Aqui uh, já fizemos uma longa, digamos, jornada, já passamos por muitos níveis de Mario. Então, bora lá. Este ah, autoscuro, malta. Mas eu conheço este nível. Aliás, já passei todo o Mario. Este Mario já passei todos. Este já o passei todo uma vez. Ok, quero apanhar. não apanhei. Mora. A capa. Ajuda-me a acabar com os inimigos. Não! Perdi aquilo também! A ah, sério, malta! Eu não consigo jogar! Eu hoje não estou bem! Eu hoje não estou a jogar nada bem, malta! Bora, bora, bora! Boa, nice! Eu não gosto de fazer muitas times nos vídeos Malta por isso e yes, é sem cheio foi mesmo nunca mais quer ver aquilo bora eu sou mais caladinho, porque estou a concentrar no jogo. Vocês não me querem estar sempre a ver a perder, não é? Bora. É pá, eu morcegos. Ok, será que este amarelo dá para subir? Eu não me lembro Não Não dá Boa malta, estamos a conseguir Nice E malta toda a série convém Eu já publiquei vários vídeos Neste caso já publiquei dois vídeos Desta série Agora com este é o terceiro vídeo e acabei de morrer. Eu não gosto nada disto. Se calhar uh, o quarto vídeo que eu iria fazer vai ser um pouco mais longo, mas é só mesmo tipo. Um... É só para passarmos mais fácil nesse vídeo. Se calhar vai ser um vídeo de estreia. Vai estrear. Não vai ser uma live, mas ok. Ora. Uhum. Eu estou aqui em chamada com o Timólica neste momento também. Ele está só a dizer para tirar no mod. Uh, eu não sei se devo. Assim vai ter muito spoilers. Mas mesmo muito. Porque eles acompanham os meus vídeos, até o Midori Gamer acompanha, o Timoldo, que é tudo. E agora estar a dar spoilers não, não, não é muito bom. Ele não é muito bom. Então bora. é depois de ir o mudo quando acabar o vídeo? Ah malta! Quer eu outra timaps? Bora lá! Eu sou triste. Eu fui tão, mas estou noob. Hoje fui bueno! noob. Deixem-me jogar a primeira fase de novo para, para ficar feliz. Estou tão triste. Hoje fui tão noob, malta. Eu não consegui literalmente passar nenhuma fase. Só passei uma inútil, tão pequena. Mesmo assim tive dificuldade nessa Mesmo assim esta time lapse também não deu não vi tanta vez Vou passar o primeiro nível Triste malta Vou passar neste nível de novo para ver se fico feliz Que isto é fácil Agora tá, tá aí, tá aí. Olha, podemos também ganhar vidas com isto. Agora. Não consegui subir. Vem, até nisto estou noob. Ou sou eu que estou a ser noob? Ou é mesmo. O meu comando, porque o meu comando está todo maluco, não estou conseguindo controlar nada bem. Estava <risos> no final, mal. Mas ok, malta, acho que tenho gostado de ver-me a ser novo. Malta, estou triste. Sério. Eu estava tão feliz. Vou gravar um vídeo. Isso tudo. Vou gravar um vídeo. Bora lá gravar um vídeo. Mas afinal. Desilusão total. Malto. Vocês têm que parar de ver. Tem que parar de ver os gamados. Olha para mim. Dizia, Isto nada fixe. Só conseguiu passar um nível. Num episódio inteiro. E o episódio era muito grande. Nada fixe. Nada! Nada! Espero que tenham gostado desta... Nem vou dizer... desta porcaria! Espero que tenham gostado! Tchau, malta!